Olá, meu nome é Luiz Felipe Ignacio Cunha, sou mediador presencial do Polo CEDERJ Rio Bonito para os cursos de Licenciatura em Matemática e Tecnologia e Sistemas de Computação. O meu intuito aqui hoje é deixar uma mensagem sobre o CEDERJ na minha vida e um pouquinho sobre a minha carreira acadêmica desde o início até hoje. De 2007 a 2011 eu fiz a minha graduação pelo CEDERD, e licenciatura em matemática, também no Polo de Rio Bonito. Depois de 2011 até 2013 eu fiz o meu mestrado no programa de engenharia de sistemas de computação na COPPE UFRJ. Depois de 2013 até 2017 eu fiz o meu doutorado também no programa de engenharia de sistemas de computação na COP UFRJ. e UFRJ. Em 2015 eu fiquei em um momento fazendo meu doutorado em São Luís em Paris, na França, na Universidade de Paris, Étienne Lavalle. Depois de 2017, eu fiz meu pós-doutorado na UF e em 2018 eu fiz meu pós-doutorado na FJ. A minha rotina com o CDRG, ela continua até hoje, isso desde 2007 como aluno, isso vem vem até hoje como tutor. É, o meu intuito aqui é falar um pouco dessa do que eu faço, mas para servir de motivação para vocês para que sigam firmes no CEDERD. É, o CEDERD me ensinou muito a eu ter a autonomia, a dedicação no estudo, e isso tudo serviu para mim não somente para entender as matérias durante a graduação, mas também depois, nos meus temas de pesquisa, é, essa autonomia é necessária para mim até hoje. Bom, é, então é isso a mensagem que eu deixo, sigam adiante, é, hoje... É uma batalha, então enfrente essa batalha com muita dedicação que depois você vai ter uma boa recompensa pra, por isso. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau!